é ele que tem mais de 400 gols né, na carreira e aí é principalmente da torcida tricolor, né? Estamos falando aqui dele, do Fred, né? Prazer estar falando aqui com você hoje, Fred, para nós dar uma solidário também. É, é muito importante né, saber que pessoas como você acreditam também em projetos sociais, né? Que a gente usa o, o esporte como ferramenta né, de, de inserção social, a gente cria é, cidadãos também, né? Não só jogadores, né? Acho que é muito importante e combina muito com a filosofia do Fluminense, né? Você acha que essa rede de apoio assim, é muito importante para uma criança né, que chega assim, é, sem oportunidade? Bom, primeiramente é um prazer recebê-los aqui, vocês da Onda Solidária. Um não um beijo especial para todos os envolvidos, os que estão lá se doando, todos os jovens, todas as crianças, que Deus abençoe cada um de vocês. E para mim eu falo assim, com muita propriedade da importância de um projeto desse, porque eu já participei, né? Eu perdi a minha mãe muito cedo e fiquei morando em casa de vários parentes, passando dificuldade e às vezes faltava o que comer na minha casa e uma das coisas que me ajudou né, a não deixar eu entrar nas coisas erradas foi justamente um projeto que tinha na minha cidade de Alfonatone, chamava Curumim, ele servia uma sopa, para quem não tinha comida era muito importante, que era o meu caso, e também esse trabalho aí de cursos, de aulas e principalmente o futebol que foi mais o, que, o que mais me atraiu. Ali eu aprendi é, a me relacionar com todo tipo de pessoas e graças a Deus foi... Foi graças a um projeto desses aí que eu, os meus olhos começaram a brilhar aí na vida inteira. Né? Foi, foi a primeira oportunidade de vida assim que eu tive. E foi a primeira noção que eu tive no, jogando um projeto social de fazer um gol com, sei lá, oito anos de idade falar nossa, eu, eu quero ser jogador de futebol. Uhum. Então, parabéns para vocês e sempre que precisarem nós vamos estar à disposição. Eu já recebi muitos não, já desacreditei muito em mim, já ouvi de muitas pessoas que eu não seria capaz de chegar e também já fiz muita coisa que deu errado. Mas, assim, eu nunca deixei de sonhar, nunca deixei de acreditar. Tive amigos também que tentaram e não conseguiram, mas, hoje, eles são... Eles foram criados ali como bons cidadãos. Então, independente se eu sou um jogador que eu consegui muito mais do que eu merecia, né, porque Deus me deu, me ajudou a fazer gols, a ganhar, a chegar na seleção, no clube grande, o mais legal e o maior ensinamento que eu tive para a vida, eu tento passar para as pessoas é isso, uhum. levanta, cai, tenta, se ouvir não, vai de novo, vai com convicção, respeita o seu próximo, ama o seu próximo, que, e muito temor a Deus que as coisas vão dar certo. É. E você né, teve conexões assim, com vários clubes, né, Cruzeiro, América, né? então mas assim... Todo mundo acha que tem você como referência aqui no Fluminense, né? A torcida tricolor criou essa conexão forte, né? É, quando a gente pensa em Fluminense, a gente pensa em Fred, né? Então é tudo muito unido. É, qual é o seu sentimento assim de, de ter essa conexão com a torcida? O assim, é, que você sente, sabe? De, qual o sentimento mesmo que tem essa relação com a torcida tricolor? Diferente de todas as outras que eu tive. Diferente com, os clube, com o clube na Europa, na seleção. É, Aqui, eu passei por momentos muito bons, mas eu acho que o que mais fez a diferença na minha relação com o torcedor tricolor foram as dificuldades que eu enfrentei. Briga pelo rebaixamento, todo mundo desacreditaram, Eles deram, a torcida estendeu a mão e reergueu. Depois os títulos, depois veio a Copa de 2014, onde todo mundo falou que eu era o cone, que eu era o fracassado. E só a torcida do Fluminense continuou de novo, estendendo a mão. Então, assim, eu gosto de valorizar muitos momentos difíceis, porque é o momento que a gente fica mais sensível e o momento que a gente mais ouve, acabou. Então, nesses momentos aí, esse vínculo foi criando laços um laço estreito demais e hoje... É, essa relação que eu tenho é como se fosse com a minha família. O carinho que eu recebo na rua, nas redes sociais, é, é o que eu tento retribuir para eles. Está né? chegando aí o fim da minha carreira. Mas quando eu estou em campo, quando eu estou aqui, quando eu falo do Fluminense, eu falo com muita gratidão. É, às vezes eu não consigo é, demonstrar com palavras, mas eu com os meus erros, com minhas dificuldades, eles sabem, eles conseguem enxergar também esse... Essa reciprocidade. Você vestiu na né, amarelinha, que eu acho que é tão sonhada por todos os jogadores, né? É, e tem um peso maior seu camisa 9 da seleção? Assim? Tem. Tem um peso muito grande e o peso maior ainda por jogar aqui na Copa. Aqui no Brasil. Uhum. A Copa aqui no Brasil. Então seria a maior pressão de todas seria isso, porque assim... A gente pega os camisas novas, a gente tem Romário, Ronaldo, e aí a opressão aumenta e tal. Mas assim, se eu deixasse o medo de me vencer, eu não ia querer essa grande oportunidade. Então uhum. eu tinha dois riscos ali. O risco de dar errado e o risco de dar certo e ser campeão do mundo, fazer gols. E ser campeão dentro do meu Brasil, ao lado do povo, da galera, da minha família. Então eu olhei com um lado bom, infelizmente não foi... O que eu planejava, o que o Brasil todo queria, mas assim, muito realizado, foi um uhum. realizado um objetivo que alcancei apenas de estar disputando a segunda copa, jogando com a camisa da seleção, foi algo que vai marcar a minha vida. Você olhando agora para o seu passado, você criança, é o que você falaria assim para o Fred criança no, no, no ponto que você está hoje? Pô, se fosse na visão, eu agora... É. E tivesse um Fredinho lá, eu ia falar, você não merece isso tudo, cara. Você não merece isso tudo. É, só se Deus for muito generoso, como ele sempre foi comigo para te dar isso. Mas eu prefiro olhar lá atrás e ver como que é, esse sonho de ser jogador de futebol, esse, esse amor que eu tenho por jogar bola desde criança, e saí de casa para jogar bola, eu tinha 9 anos de idade. Como que isso valeu a pena eu ir em busca desse sonho meu e fazer a coisa que eu mais amo, que é jogar futebol? Então, assim, hoje, nos meus melhores sonhos, né, os melhores sonhos que eu já tive, eu já sonhei fazendo um gol em final, já sonhei ser campeão, já sonhei ser no Eu nunca sonhei uma trajetória como essa que Deus permitiu é, eu fazer durante esses e tantos anos de carreira, Então, vai além do sonho. Eu não conseguiria, eu criança, descrever ou desenhar e falar, ah, vai ser assim. Foi melhor do que isso. <risos> foi uma carreira, assim, é, belíssima, né? Que a gente pode é, se dizer. E recentemente você anunciou, né, que tá chegando o fim né, da, da era Fred, para nossa tristeza, né? É. É, quando você se sentiu, falou assim, agora acho que é o momento certo dessa pausa, assim. Eu sempre tive. Muita consciência quanto ao ambiente que a gente vive, né? E hoje o futebol, ele evoluiu, ele está mais físico, ele está mais intenso. Apesar, às vezes, a sua cabeça está funcionando, você pensa em movimentos, mas está muito mais rápido, muito mais físico, e aí o seu corpo responde, né? Então, aí você começa a pensar, aí você olha para o moleque de 18 anos, 20 anos, Passando, parecendo uma Ferrari, eu sendo de bicicleta ali querendo acompanhar e não consegue. E eu que falei, pô, acho que tá na hora. E eu, eu projetava, eu sempre projetei ter um tempo para ficar em casa com a minha família, com os meus filhos, levar na escola. Acho que chegou o um momento aí de fazer isso e curtir, para depois iniciar uma nova carreira no futebol, se Deus permitir. É, é, e é bem legal nessa né, interação assim, com jogadores jovens, né? eu tenho certeza que para eles, assim, vai ser um marco na história né? de jogar ao lado do Fred. Né? É muito legal essa troca de experiências. E para esses jovens que sonham em ser jogadores, né? que sonham ser cidadãos, você poderia passar uma mensagem assim, de incentivo para a gente encerrar? Para eles não desistirem dos sonhos, né? Uhum. Molecada, galerinha, não sei como falar <risos> com vocês. Eu, eu falei no início do vídeo e acho assim, o mais importante é temer a Deus é, pegar com Deus, pedir a Ele força, sabedoria, conhecimento, para fortalecer, né? porque se não for Deus, nem fôlego de vida a gente tem para respirar e que possam se levantar cada manhã cheio de vida, de querer viver de verdade, de lutar atrás dos seus sonhos, de querer ajudar a sua família, de querer ser, ser um, um ser humano melhor, de querer ajudar o próximo, né? poder olhar a vida com gratidão, quanto eu acho que o sonho de, de quase 100% dos, das crianças e dos jovens é ser jogador de futebol. Mas não é a única carreira que tem. Ou você é jogador, ou você é um dentista, ou você é qualquer outra profissão que possa existir. O mais importante é você trabalhar com dignidade, correr atrás, se preparar, que aí Deus vai abrir as portas e quando a dificuldade viesse vai fazer que nem eu fiz com esse besouro aqui ó, só uma porrada e vai passar por cima. <risos> é para gente agradecer nessa entrevista, as nossas crianças mandaram uma, umas cartinhas para você ah, que eu vou pegar pego aqui, Obrigado. <risos> é. obrigado. presente no nosso, da onda solidária, tem alguns bens abstrados que uhum. <risos> assim. <risos> eu tenho, meu, é. meus filhos lá né, é mais ou menos assim. É aqui abre, é, não, né? É, só a... tirar. Uhum. Isso. Aí aqui é do, do Matheus, que ele tinha mandado até uma vez para você, né? Matheus Rafael, obrigado. Cara, eu lembro <risos> de você da última vez. Carinha, que você mandou para mim também. Então, obrigado. E ó, top, hein? O escudo ficou maravilhoso. <risos> Esse aqui sou eu, será? Esse daí é o, o nosso é o, o símbolo da onda solidária. Ah, que maneiro, cara, bem maneiro. Obrigado aí pelo carinho e tamo junto. Vamos, ver. Vamos pros próximos. Você Se segura para mim, segura. por favor? Aham. Uhum. Da Valentina, Valentina, tá igual o desenho do meu filho João. Esse oh, daqui que lindo, é lindo. Olha o você azul. E entendeu? você é ela. Aí ela falou que ela escreveu aqui que ela ama muito você. Ah. E aqui atrás ela escreveu que ela uma homenagem dela é o cachorrinho dela, chama Fred. Ah, Valentina, obrigado, meu amor. Adorei a sua cartinha, entendi tudo. Foi perfeito. Te amo, viu? O cachorrinho chama Fred, Valentina para última aqui, oi Fred aqui é o Ma Marlon É Marlon. Marlon, queremos te parabenizar por ter vestido a camisa linda do Fluminense meu time de coração também por você ajudar a onda e por você seu jogador excelente ah Marlon, obrigado cara, na verdade são vocês que ajudam a gente, vocês da onda todas as crianças, obrigado que eu vou guardar essas cartas com muito carinho Deus abençoe vocês, obrigado pelo carinho de sempre e ó, o dia que eu tiver Dando um rolezão de bike aí nesses Minas Gerais. Eu vou passar aí pra vocês, pra comer um feijãozinho com arroz com vocês aí, beleza? Beijo no coração de todo mundo, Deus abençoe. Tchauzinho, pessoal, e até a próxima. Saudações tricolores solidários. Eu tenho amor ao